Olá você, mais um vídeo aqui do nosso curso Dessa vez dá para adivinhar? Eu acho que dá para adivinhar Temos o conserto de uma mala O que que tem na mala? A alça tá boa, os zíperes estão bons O que nós temos aqui é o problema na alça Certo? Nós temos o problema aqui na alça e o mais interessante, geralmente quando eu vou fazer um vídeo sobre mala Eu dou uma olhada primeiro pra, sabe, não ficar muito extenso o vídeo E esse aqui eu não olhei, só tô olhando é, Que eu vou ter que colocar a bengala daqui Mas eu tô na expectativa de que ela esteja aqui dentro, certo? Então, vamos nós Aliás, eu falei até para dona que eu gostava muito que essas coisas acontecessem no aer nos aeroportos. Só que aqui eu estou vendo que foi uma empresa rodoviária. Não vem ao caso. O importante é que a malinha está aqui para gente consertar e ganhar o bom dinheiro da dona. Certo? Então, vamos ver aqui. Vamos... Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Eu acho que aqui está bom. Hum. Não, aqui não tá tão bom, aqui está melhor vamos ver aqui, vamos primeira coisa, abrir o zíper aqui, esse aqui não, esse aqui é o extensor, ainda bem que não dá, você não tá nem vendo aí, né? Que bom! Aqui hum, são esses itens aqui. Isso. Estão abertos. Nós temos a mala aberta. Uma vez aberta, vamos ver aqui. Ai ah, que beleza! Isso daqui, ó, super acontece. Acabo de abrir a mala, encontro o quê? um alicate de cutícula que maravilha também um botão de pressão quebrado e também uh, isso aqui é uma etiqueta de lingerie tem bala isso aqui pode parecer engraçado Dessa vez eu encontrei a etiqueta da lingerie. Algumas vezes já encontramos aqui dentro a própria lingerie. Que beleza, que beleza. Mas vamos ver, deixa eu ver aqui. Hum. Vamos aqui, aqui, aqui, isso. Agora, sem procurarmos mais normalmente o que eu faço é isso pego essas coisas que foram encontradas inclusive um, a nossa etiqueta de referência Às vezes coloco no um saquinho plástico por acaso já tem até aqui o um saco plástico aí eu vou uh, deixa eu ver se aqui tem essa parte da redinha aqui aí coloco aqui porque fica mais fácil não vai se perder agora voltando mais um pouquinho isto aqui, isso daqui ó, se você ver não tem parafuso, não tem uma bolsinha é porque provavelmente é colado a gente poderia pegar, usar o aquecedor aqui é, poderia, só que é melhor não fazer isso não, porque já é, faz tempo que eu faço isso sem precisar e ó se, deixa eu ver se dá para aproximar aqui quando a gente olha dá a impressão de que está costurado aqui dá a impressão que está costurado mas não está tá? só costurado o tecido no pedaço do papelão aliás o papelão cada dia é pior cada dia é mais fino, cada dia é mais fraco mas um abraço isso daqui tem um efeito só meramente cosmético, só pra guardar, opa, eu vou ter que parar que eu tô vendo ali, já reconheci, chegou o almoço, almoço. Você que é sapateiro, você que é sapateira, você deve gostar de almoço também, né? Ah, Murilo, Murilo, Murilo mandou uma mensagem, falou que é sou um barato. Eu entendi como elogio, então eu vou tentar. Como eu não dei para comédia, fui ser sabateiro. Olha lá o almoço chegando. Só um momento, daqui a pouco a gente volta. Aí, que beleza. Já agora de barriga cheia. Já vamos continuar. Ah, vou aproximar aqui novamente. É, é, Acho que já deu para perceber, né? Que aqui é, é consertando e filmando, editando. Deixa eu ver. Aqui. Tá vendo? Aqui isso. Aqui tem zíper. Ah. Ó, ó. Isso. Certo, nós abrimos aqui. Vamos chegar aqui um pouco mais, pra... porque tem gente que ainda não viu como é isso. Gente, tem é, tem colegas que trabalham somente com mala. Ele deixou, ele é chamado sapateiro, mas ele é chamado de maleiro lá na oficina dele. Nós já tivemos não exatamente nesse prédio, mas no outro já tivemos cinco pessoas trabalhando. Então, um era responsável pela mala, o outro era responsável pelos, a parte, pela costura. Outros, tá vendo? Então, nós temos essa parte aqui. Nós temos essa parte aqui, que é uma espécie de proteção, né? uma coisa macia que era é uma porcaria mas voltando gente que só trabalha com mala gente que se responsabiliza pelo único serviço da mala aí o que acontece se você gosta acaba ficando nessa parte aqui nós temos uh, o desmonte da mala uh, a coisa na hora Parece improviso que a gente tem que correr. É, você viu que a parte que está ruim é isto daqui. Certo? Eu tô esperando, tô na expectativa de que essa bengala aqui, do lado de cá, certo? Não é essa, essa você tá vendo que tá aqui. A da, do lado de cá, que ela esteja aqui dentro. E aí, como eu não quero ter que tirar aqui os rebites que estão aqui, eu vou tirar lá embaixo. Certo? Então, voltando aqui, pra você... isso, Isso. Tá. Certo? Aqui, olha. Esses daqui, não preciso tirar. Por isso que eu digo pra você. Aliás, quando eu tive que consertar a primeira mala eu nem sabia que sapateiro é que consertavam malas certo? e aí tive que aprender então a primeira vez para fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui eu tirei esses dois, tirei esses daqui tirei esses daqui e não precisa não precisa tirar esses esses nem esses só esses dois aqui que vão soltar a parte de trás que é isso aqui certo? só isso que eu preciso soltar então vamos mais aqui cadabra isso vamos aproximar quem acompanha nossos vídeos já reparou que nós estamos falando mais sugestão do povo ah, nós estamos indo mais devagar Sugestão ah, Certo Tem esses todos Tem oito no total Nós só precisamos Retirar esses dois Aqui Deixar aqui para ver Se consegue Pegar o tempo todo ah, Então voltando O que eu havia dito Sugestão das pessoas Ah, tá, fica muito rápido Ah, é, não Por que você não explica ah, essa ferramenta aqui, ó Normalmente Ela, essa daqui Ela foi obtida Com o nome de é, De Segura parafuso Certo é um pé de cabrazinho pequeno que a gente utiliza aqui na sapataria. Em, algum, em algumas lojas no Braz, ao que eu fiquei sabendo, vendem coisa parecida. Aqui, olha o sapateiro que todo mundo conhece. Aqui... Olha lá, um já uma arru arruela nós já retiramos, agora vamos retirar essa outra aqui. Eu diria até que hoje as arruelas estão colaborando, estão contribuindo tão fáceis de retirar veja ouça que o telefone está tocando se o telefone está tocando eu estou achando até que é você você está vendo aí falou não eu quero consertar a mala eu quero aprender isso daí oh eu quero quero mesmo então deixa eu ver se o telefone é você não não era você no telefone não era outra pessoa Uh, tirei as arruelas aqui, tá certo? Agora, com essa mesma ferramenta, eu vou... Ah, vamos fazer o seguinte, eu vou em detalhes, vou virar para o lado de lá. Tenha paciência também, tá ok? Vamos diminuir a zona aqui, muito bem. Aí, aqui. aqui são esses aqui certo então agora que eu já olhei para câmera deixa eu olhar para cá olha e acha que é meio difícil, você tá certo, viu? Não que agora seja assim. cena, agora tá, está sendo muito fácil, mas quando resolve que vai ser difícil, olha, é difícil, é difícil, olha, perceba que está preso aqui, hum, certo? Normalmente Deixa eu ver se consigo te mostrar Mas não Para contrariar Mas entenda Aqui de baixo Em geral eles traziam Um parafuso Um parafuso que prendia Essa bengala Nessa parte aqui Certo? Tinha um parafuso aqui Aí eu tô percebendo Aqui que eles usaram Uma outra estrat estratégia não tem parafuso. Como agora o outro telefone tocando, dessa vez é você. Eu tô percebendo que é você. Não era você de novo. Tudo bem. Don't worry about. Então, continuando. Aqui nosso martelo. Poderíamos usar outro? Sim, poderíamos. Mas como carinhosamente aí um pouco de carinho Veja você ah, Nas bengalas Tem uma parte Que é amassada De forma a encaixar Nesses furos aqui Certo? Então nós retiramos Esse é o formato da bengala Vamos virar novamente Vou Deixar isso aqui Vou Virar Aqui, tá vendo? Esse é o formato então, nesse daqui eu espero que esteja a parte que eu estou procurando ah, aqui ah, Com um pedaço de madeira. Ah, Daí é esse lado de cá. Isso, que beleza, você não viu. Uma coisa que a, acontece muitas vezes, aqui, uma bilha, aqui, uma bilha, uma bolinha de aço, bolinha de aço essa que estava encaixada aqui. Ela estava encaixada aqui. E nós vamos encaixá-la de novo. Deixa eu diminuir o zoom aqui para que você possa perceber o que estou fazendo. Ah, isso. Tem, tem cair alguma coisa. Isso é sabotagem. Então, a bolinha de aço, ela provavelmente, como você não vai saber onde ela vai estar... Tá, ela provavelmente vai cair e vai desaparecer. Se isso vai acontecer, vai, com certeza. Mesmo quando você tiver experiência, isso vai acontecer. Veja aqui você tem a bengala, que é igual a, a essa aqui, certo? É igual a essa. E aí... Para acionar o mecanismo, dentro dessa bengala, dentro dessa bengala, nós temos essa haste metálica, que é acionada com o botão, com esse botão, e aqui tem esse furo, é onde vai a bilha, onde vai a bolinha se você prestar bem atenção a é, é, certo isso faz com que a alça tenha escalas certo então vamos nós então vamos nós nós vamos tirar essa bengala que fica aqui, que é a que tem o problema. Então, uh, deixa eu arranjar uma posição para aqui. Com carinho, com jeito, vamos segurar aqui na outra extremidade eu tô segurando a bengala. E vou Aí! Com carinho, eu retirei essa parte, ela fica aqui, certo, a bolinha ela quer desaparecer, não tem jeito não, voltando, antes de colocar a parte você vai colocar isso daqui. pensando por que que a bolinha tem que ser redonda, ela não poderia ser quadrada aí ela não ia rolar não é verdade? Ah, não. você concorda comigo aqui um zoom completo para você ver ó coloquei a bilha, a bolinha aí com a outra mão e ainda tendo que olhar para a câmera para ver se você vai conseguir perceber você percebeu aí ó Aqui. A bolinha. Deixa eu ver. Aqui. Ah, Isto. Aquela bolinha. Ah, ó. Aqui onde ela tá. Eu aperto o mecanismo. Aí ela vai sair aqui. Eu aperto outra vez ela vai sair aqui, certo? Essas são as escalas de altura. Só mais um momento que agora é o WhatsApp que está chamando. Dessa vez tem que ser você. Ali no WhatsApp não era você. Eu sei que não era você, mas... Era uma aluna potencial, diz ela que dia 26 vai estar tá aqui. Se bem que hoje é dia 20, você não precisaria saber disso. Mas voltemos aqui. Ah, cadê aquela pecinha? Roubaram. Não foi você não. Ah, não, não foi. Tá aqui. Uh, tá aqui. Essa peça, ela vai, ela se encaixa aqui. Ela impede que a bengala passe aqui. Aqui. Ela. Certo? Então, acompanha. Meu movimento, amigo, junto, vem. Ah, Cadê a bolinha? Hum. Espera só um pouquinho que tomei pedido. Ah, já me encontrei. Tá aqui. Você viu onde foi colocada a pecinha, certo? Aqui, ó. Ela foi colocada aqui. E aqui, vamos passar por baixo. Eu poderia vir de lá pra cá, mas vou passar por aqui. para que você possa enxergar. Veja, veja, veja, veja. Aqui. Vamos. É... Certo? Então, nós temos aqui. Colocado. E aí, a gente vai dar uma forçada. Aí não precisa matelar. Do outro lado, deixa desumar, desumar. Vocês uma e depois desuma. É um neologismo, uma nova palavra. Aí a gente pega essa parte aqui e vai colocar de volta aqui. Então vamos virar para que você possa enxergar. Basicamente, a mala já tá arrumada. Basicamente. A gente tá torcendo Para que. Aqui vai precisar aquele carinho. Sabe? Aquela meiguice. Aquela forma Eterna de lidar. Aqui, vou colocar. Hum, hum, aí com carinho, com jeito entendeu? agora vamos encaixar aqui ó. aqui não pode ser com carinho não aqui tem que ser com carinho de verdade certo? colocou no lugar certo? por enquanto não vamos colocar os rebites aqui não vamos cuidar disso daqui ah, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui, aqui, ah, aqui, isso, ah, muito, ah, sem foco, né, porque, aqui, não, apareceu o foco. Veja o seguinte, aqui dentro tem um sistema de barra, tem mola e aqui nós temos uma barrinha de aço, essa é a barrinha que faz movimentar a bolinha lá. Ó, eu aproximei para que, para que essa barrinha Brincadeira, não tá fácil porque eu tô olhando pela câmera. Vai, eu vou ignorar a câmera e tentar fazer por aqui, mas aí você não vê. Deixa eu diminuir o zoom. Você já entendeu aqui o que tem aqui. Tem essa, tem essa barrinha de aço que vai ser encaixado nesse furinho aqui. Então vamos nós. Nunca tinha conseguido tão fácil. Deixa eu até ficar quieto, porque nunca tinha conseguido tão fácil. Uma vez. É, a parte que você não está conseguindo ver. Ele tá desmontando lá atrás. Mas tudo bem. Não vem ao caso. Depois a gente ajeita. O importante agora é isso aqui. Vamos voltar. Aqui é essa parte. Olha lá. Vamos voltar. E apontar para cá. Aqui. Está faltando agora o parafuso e aí o que acontece, parafuso em geral você desmontou você guarda os parafusos, você desmontando uma outra, lógico que o parafuso que você não vai ter é aquele que você tanto deseja, isso é a lei de Murphy, uma lei tão severa talvez tanto quanto a lei da gravidade é... É, parabéns é realmente não conseguimos o tão sonhado desejado parafuso ah, aqui parece que a ah, aqui Deixa aqui. Ah, vai. Você sabe o que é um parafuso, mas por via das dúvidas. Aqui. Ah. Agora, torcendo vamos guardar esses parafusos as duas bengalas aliás, é esse o filme que eu vou mandar pelo whatsapp para cliente, para que ela perceba que ó, ó, um estágio Outro estágio. E agora acabou, né? Certo? É isso aí. Agora nós vamos colocar. Deixa eu tirar os Que eles podem cair a qualquer momento. Nós vamos montar isso daqui. E... não precisa violência, nós vamos colocar rebites aqui, vamos usar isso, vamos usar isso, e vamos usar isso. Nós vamos usar rebites pop, certo? Eles se chamam de rebite pop, porque quando repuxados uh, pela rebitadeira, ele faz pop. Daqui a pouco você vai ouvir. Os originais eram esses daqui. Eles, de uma certa maneira, eles são mais bonitos. Só que, é, para rebitar desse jeito, aqui no Brasil já é possível. Só que a máquina deve ser cara, ainda não fui procurar não. Eu continuo trabalhando dessa maneira, eu agrado meu cliente. Ah, já compro uma porção de arruelas desse tamanho aqui, não me pergunto o tamanho. Assim como, não me pergunte qual o tamanho desse, bem que tem a caixa ali, que tem mais... Uh, você vai ter que se adaptar, você vai ter que encontrar o seu jeito de trabalhar, tá ok? Então, vamos ver, falar em jeito de trabalhar, deixa eu ver se eu consigo trabalhar. Ah, por falar em habitadeira, muita gente tá acostumada com essa daqui, certo? Essa daqui... Ah, de acordo com o uso que você faz Aqui nós não usamos tanto Nós estamos assim Recomeçando a vida por aqui Mas já houve o um tempo de gastar De gastar, de consumir De acabar com é, Umas quatro ou cinco arrebitadeiras daquela Só um momento, a gente já volta então vamos aqui, nós vamos colocar o rebite, essa parte larga, essa parte fina é que vai na rebitadeira. Nós vamos colocar essa parte aqui no furo original, nós vamos pegar a arruela e colocar aqui atrás. Essa arruela, ela foi escolhida porque ela tem a largura quase ela tem a largura quando repuxar vai prender a arruela então aqui eu abro a rebitadeira por favor se você o dia que você for usar a rebitadeira você ainda não souber você vai gastar alguns rebites ah, a outra é um pouco mais fácil de trabalhar sozinho. Essa daqui é mais difícil. Só que você não consegue ver o malabarismo que estou fazendo para segurar a arruela. E aí, é, o, o, o, segurar a arruela tem um certo segredo. O próximo rebite eu vou mostrar para você lá do outro lado. Ó, esse é o Pop certo tá vendo isso daqui era aquele pino daqui e aqui vamos aquele Certo. Esse é um rebite que foi colocado aqui, esse outro vou mostrar pelo lado contrário para você, ah, voltando, muito bem, ai, ai, eu acabei de piscar meu dedo dentro da rebitadeira, ah. Isso a ah. era só um momentinho. Que bom que você tem paciência! Você tá aí, Hã? você tá aí. Você quer aprender? Então você fica aí. Tá aqui. Vamos colocar o rebite por aqui, a arruela por aqui. Agora, vamos tentar uma proeza. Hum. Isso, consegui. Aqui, é, aqui tem o rebite, a parte que eu mostrei antes, tá aqui, eu vou, ó, eu tô segurando a arruela com o dedo aqui, eu não seguro hum, aqui, eu não seguro aqui, sabe por quê? Porque ó, quando eu repuxo do lado de cá, essa distância... Não sei se tá. Ó, ele incha, ele incha pelo lado que você está vendo. Eu repuxo aqui, aí ele incha, inchando ele prende a arruela, a arruela está presa. Esse pedacinho de plástico aqui, eu tava falando agora pra Sônia. Não vou te contar qual é o segredo. Isso aqui, nem todo mundo usa, nem todo mundo sabe o que é. Mas, não dá agora. Nesse vídeo, não dá. O que dá pra dizer é que... Feita ah, a rebitagem. Ó, pegando esta coisa aqui. Isso aqui... Mas é tão porcaria isso. Aliás, deixa eu preparar já uma outra ferramenta aqui, deixa eu preparar esse daqui, porque nós vamos colar a, aquela parte de papelão que a gente tirou antes, que legal, pequeno é pequeno Aí. Hum, deixa eu ligar já A pistola de cola quente Pistola de cola quente É mais uma daquelas ferramentas Não é ferramenta do sapateiro A cola quente não serve Para colar sapato Essa cola quente não serve Para colar sapato tá certo? Ela vai servir para a gente colar Isso daqui depois Talvez eu nem te mostre. Porque você, se você conhece, você sabe como funciona. Se não, procura numa papelaria, geralmente eles te mostram como é que funciona. Isso daqui, ó, já tá esquentando. Aqui dentro esse bastão, Deixa eu pegar um outro um bastão novo. Isso é a cola. Esse bastão de cola é colocado nesse furo que tem aqui e aí aqui já tem um pedaço esse daqui vai empurrar aqui dentro tem uma resistência que queima derrete e sai por esse furinho minúsculo que tem aqui e aí cola mas isso agora de verdade não é tão importante, o importante é você observar aqui vamos ver aqui o senhor Zipper, o senhor Zipper não quer ajudar. O senhor Zipper tá aqui. O cursor está aqui. Aí devagar, aqui é carinho de verdade. É devagarinho. Vai. Muita gente destrói o Zipper porque faz assim. Não é assim, gente. Por favor, é devagar é com jeito aqui na curva então o cuidado é redobrado porque esse cursorzinho ele é, ele é fraco hum, e tinhoso aqui. Hum, você, nem, você nem imagina o que está acontecendo ah, aqui, estava travando no zíper mala aqui ó merece um zoom Acho que merece. É aqui aqui se você puxar demais o cursor vai sair então não faça isso feito aí o zíper tá fechado tá rebitado o que nós vamos fazer vamos ver se já tá já nós vamos Deixa Aqui Legal Tem que segurar a mala aqui é, importante esse lado aqui. O importante você tá percebendo Aqui a cola Ah, porque eu tenho que empurrar? Porque sempre vai quebrar esse gatilho aqui é, Tem outros lá guardados O gatilho quebrado Mas olha que bonitinho Aqui Aqui, ó. Essa gosma é cola e está quente. Certo? Ela está derretendo aqui dentro da pistola. Isso já é suficiente. Você coloca a pistola no lugar onde não vá queimar nada. Aqui. Esse fio aqui sempre vai ah, tá vendo? Parece Homem-Aranha, tchau, tchau, tchau, não, não é tchau que faz o ruído, é que eu não sou muito bom de efeitos sonoros, tá? Mas, então, como eu havia prometido, vamos, aqui agora nós fechamos a bala. As malas, você deve sempre entregar para o cliente fechado aqui em cima. Sabe por quê? Porque esse, essa pecinha aqui, é para ela colocar o cadeado. Deixa eu ver se tem um aqui. Ah, aqui... Ela vai colocar o cadeado certo com segurança sabe essa segurança quase nenhuma porque no aeroporto eles costumam conseguir abrir agora se for um cadeado como esse daqui seja de segredo seja de chave mas ele tendo um diamantezinho vermelho essa cor aqui ele pode ser aberto em qualquer aeroporto do mundo Eles têm a chave mestra Não sei se é um só fabricante São vários fabricantes Mas esses cadeados Podem ser abertos pela alfândega Agora aqui geralmente é aberto Pelo ladrão A gente não quer nada com ladrão Vai, vamos encerrar Vamos terminar Não sei quanto tempo tem isso Vamos colocar aqui no chão Aqui, deixa eu ver. Aqui, agora você está vendo a mala. Vamos dar um zoom, a gente já está quase encerrando. Aqui eu só vou mostrar para você que está funcionando. Passei na frente, estou aqui. Ó. Ó. Certo? É isso aqui. Isso, deixa eu ver aqui, o que eu estou fazendo. Isso. Depois mostrar meu braço bem pertinho, gostou? Ah, é, então, eu tenho dois desse. Tá vendo? A mala está pronta para viajar. Você que está vendo pela primeira vez... Que está tecendo uma fica quieta. Ela... Ela é tímida, não gosta de aparecer nas câmeras. Você que está vendo a primeira vez nosso canal, se inscreva. Se você gostou, muito obrigado, elogie aí embaixo. Aí embaixo tem um lugar. Pega, toca no sininho se você está no celular para receber quando tiver vídeos novos. Se você não gostou, não tem importância. Você pode ou ficar calado ou mandar a sua sugestão para que nós melhoremos. Não gostou, não tem importância, tá certo? Seja educado, seja gentil e nos diga. Nós também, sapateiros, consertamos malas. Tchau, é isso aí. Falou, obrigado, abraço, entenderam? Podia até aproveitar essa mala e viajar, né? Agora ela tem alça, não é não? Vamos viajar?